É, e fica por ali, porque moradores mesmo, apesar de ter muitos moradores ali, é, ter, ter regiões pesqueiras, pessoas né, da pesca, que, que vivem daquilo ali. Mas o negócio, o mercado mesmo é automóvel. Automóvel é todo lugar, uns mais, algumas regiões mais, outras regiões menos, mas o negócio é automóvel, principalmente leve. É o, o que a gente pretende ficar abordando muito mais aqui ou hidráulico elétrico. É, eu não trouxe uma bomba. Eu tenho pelo menos uma bomba. Eu tenho lá que é do 307, que é reservatório está acoplado. Geralmente, elétrico e hidráulico, um o reservatório vem junto com a bomba. Como que se dá? A bomba ela tem um corpo né, onde, faz, onde recebe o óleo. E, e ali dentro forma-se a pressão e é levada para o sistema. Porém, essa bomba ela não é tocada por correia, né? Uma polia, uma ela é tocada por um motor elétrico que tem também uma central, uma mini central.